Fala rapaziada, aqui é o Jabulas, hoje estamos conferindo o Honda City, pois é. O sedã passou ali por uma modificação extensa, cresceu, ganhou mais comprimento, ganhou mais conteúdos, virou uma espécie de Civiczinho, ficou muito legal, é um carro que chega aí para brigar forte nesse segmento de compactos, mas também para fazer uma ponte, para ser o substituto do Civic que deixou de ser fabricado no Brasil, pois o Civic virá importado ainda esse ano, muito mais caro e esse carro ali bicho, vai brigar com os compactos, mas também promete dar um pouco de trabalho para o Toyota Corolla, que é o líder do segmento e praticamente né, o único sedã médio do mercado ao lado do inexpressivo Chevrolet Cruze. Então, vamos dar uma conferida nesse carrinho agora, vamos rodar a vinhetinha. Enquanto ela roda, você já aproveita para deixar seu like, fazer a sua inscrição no canal, isso é importante demais para a gente. E não esqueça de apertar o sininho da notificação, beleza? Então, vamos rodar. <música> O novo Honda City é um carro que chegou no finalzinho de dezembro, chegou para substituir a atual geração e trouxe aí né, atributos interessantes. Esse sedã cresceu, ficou maior, tem quase 4 metros e meio de comprimento, né, uma coisa que coloca ele quase como um médio e oferece ali muito espaço interno, muito conforto, um acabamento muito sofisticado, ou seja, deu uma melhorada considerável em relação a seu antecessor. E essa melhora tem lá suas justificativas, pois o sítio chega agora para preencher uma faixa que vai ser entre os compactos e entre os médios de acesso, pois é, essa é a versão mais sofisticada desse carro, ela vai se posicionar ali num degrau onde, a versão de entrada do antigo Civic se posicionava, pois o Civic saiu de linha, chegará ainda este ano importado numa versão híbrida muito mais sofisticada e mais cara, e esse carro chega aqui para fazer volume, é o carro-chefe da Honda no Brasil junto com o novo HR-V, que também estreia este ano. Assim esse carro passou por um banho de loja considerável, né? o acabamento interno dele melhorou muito. É né, um carro ali que ficou muito gostoso, muito prazeroso dirigir, tem um bom isolamento acústico, tem ali um acerto de suspensão bastante confortável. É né, um carro muito gostoso de guiar. Seu motor 1.5 aspirado. 16 116 válvulas passou por um ajuste, ele passa a entregar agora 126 cavalos, que fizeram dele ali um carro bem mais elástico que os antigos 115 da geração passada, é um motor ali que combinado com a transmissão do tipo CVT, que emula sete marchas, oferece ali um comportamento muito suave, muito satisfatório, o CVT quando está no seu modo de variação contínua, ele busca sempre ali uma posição de eficiência, né? você está sempre rodando ele numa velocidade cruzeiro com o contagiro nas casas dos 1500 RPM, né? o que torna ele bastante eficiente. Pra você tem uma ideia: no combinado urbano-rodoviário, esse carro registrou 12,5 km por litro de gasolina. É um, né? um consumo bastante satisfatório né? quando você pensa num sedã aspirado de né? 4,5 metros. Então, assim, não foge a regra do que a gente esperar. Se fosse um motor turbo, poderia ser um pouquinho mais eficiente, pois a entrega de torque seria numa rotação mais baixa. Falando um pouquinho mais da transmissão, ele tem um modo manual aqui com borboletas né que dá uma pegada mais esportiva ou seja o city que sempre foi um carrinho ali meio pacatão e tal ganhou uma pegada mais agressiva né tá até um seu que de esportividade somado a isso ao é um bom acerto da suspensão que dá a esse carro ali um comportamento dinâmico bem interessante né é uma uma opção ali cara para quem gosta de sedã ficou bem legal esse carro eu andei nas duas gerações do City Gostei muito dos carros Sempre foram muito estáveis, né? muito satisfatórios né? Aquele clássico nota 7 Mas esse carrinho aqui Deu uma melhorada considerável Ficou muito legal Vamos dar uma esticada no motor para você dar uma sacada ó. Aqui, ó, Esse aqui é o modo CVT só que você, no né, Como todo motor CVT Ele vai, sobe lá em cima Dá aquelas esguelada para você ganhar a velocidade Depois você tira o pé ele vai lá e reduz drasticamente a rotação, né? Vai de 5 para 1.700, 1.600 RPM rapidinho, né? Ou então você pode ir né, no seu modo manual, né? Aqui eu tô aqui de sétima a 100 por hora numa rodovia que a velocidade máxima é 110, tô aqui de sétima, contagiro marcando 2.000 giros. Se eu voltar para o drive, ele cai para 1.500, ou seja, né? O manual, cara, é mais ou menos quando você precisar mesmo fazer uma retomada, quiser sustentar uma velocidade, uma rotação, para te entregar mais torque. E depois deixa o carro trabalhar, aqui, que ele vai fazer muito melhor que a gente, com certeza. Essa versão que é a topo de linha, ela conta aqui com de instrumentos, parcialmente digital, né? você tem o velocímetro analógico, mas você tem aqui o giros digital com ali as leituras diferentes do computador de bordo, você tem controle de cruzeiro adaptativo, né? você tem ali monitor de mudança de faixa, você tem ali uma série de itens, né? alerta de colisão, ou seja, tudo isso que dá esse carro aqui, um pacote completo de conteúdo, coisa que você às vezes não vê num carro mais sofisticado, por exemplo, como a picape Ford Bronco, e custa R$ 640 mil e não tem controle de cruzeiro adaptativo. O espaço interno desse carro é generoso, cara. você leva aqui quatro ocupantes com muito conforto, né? tem muito espaço para as pernas lá atrás, esse carro cresceu, entre eixos ele também cresceu, então oferece ali um conforto muito legal. Cinco adultos, né? vai mal como em qualquer automóvel, pois o banco do meio ali você tem ali o um encosto de braço, que projeta um pouco ali, que rouba muito espaço da coluna, você tem também o túnel central, que também atrapalha bastante ali quem vai atrás, mas ali, se você levar ali quatro adultos e uma criança, você consegue ali um bom conforto, três crianças ali, vai todo mundo folgado, a molecada toda folgada. Duas cadeirinhas também são encaixadas perfeitamente. Porta-malas também, bicho, é bastante volumoso, são quase 500 litros aí, para você poder carregar muita bagagem, cabe muita coisa nesse carro, ou seja, então, né, o City chega aí para fazer essa ponte que era do Civic, que traz muitos atributos, é um carro mais racional, mais funcional, mas melhorou, mais atende ali para quem precisa de um sedã, quem não quer saber de SUV, quem não quer entrar nessa onda te entrega isso com bastante autoridade. Então tá aí ó, Honda City, pois é, acabou de passar por um banho de loja. Esse sedã tem atributos bastante interessantes, pena que é muito caro. É né? um carro ali, a Honda subiu demais a régua de preço dela. Inicia ali sua precificação com esse carro aqui, mas nessa versão que a gente está dirigindo é uma topo de linha ele é bastante caro, mas tem muito conteúdo, muito refinamento, um banho de loja expressivo. Para quem ainda aposta em sedã, não quer abrir mão do três volumes, é uma boa pedida, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima. Cola com jabulas, valeu! Música